Bom dia, galera, tudo bem? Bom, hoje eu estou falando, estou é, iniciando o Bom Dia do, com o conteúdo, né? falando de um assunto que as pessoas têm me perguntado muito, temos trabalhado, inclusive ontem, né? é o, a paixão, é você se dedicar com muita vontade, com muita intensidade ao que você Sim. ama, ao que você faz com, com, com gosto, com vontade de fazer. E hoje eu vou comentar um, um livro, né, que é um livro que todas as pessoas deveriam ler, chamado Teste da Paixão. Eu já citei ele aqui por algumas vezes e é um livro que eu indico há muito tempo. Né, um, é um, um, um livro que é bem acessível, 20 reais você compra esse livro. E você tem acesso a uma série de insights, inclusive um método... Tá? para você chegar ao teu propósito a tua paixão, a tua razão de existir. Lembrando que prioritariamente nós estamos falando com pessoas que estão desanimadas né? ou no emprego ou no próprio negócio ou aquelas pessoas que estão desempregadas querendo uma nova colocação já viram que é difícil que não tem é, realmente espaço para todo mundo que o mercado está cada vez mais competitivo, e essa pessoa vai precisar inovar, vai precisar fazer diferente. Então, é, eu estou falando com você que precisa de novos ares. né? Estou vendo aí chegando o Marcos, seja bem-vindo Marcos. Pode postar aqui suas dúvidas, tal tá? que você quiser interagir comigo. Vai ser um prazer conversar com você, responder alguma coisa. Então, a autora do livro, ela, Janet Atwood ela chega a uma conclusão bem interessante e até impactante quando ela fala que há dois grandes dias na vida de qualquer pessoa. O primeiro quando ela nasce e o segundo quando ela descobre por que ela nasceu. E você não está a escape disso, né? Se você ainda não sabe, chegou a hora de você descobrir. Chegou a hora de você viver uma vida com mais intensidade, uma vida ligada ao teu propósito de vida, uma vida ligada à tua paixão, uma vida ligada àquilo que você ama fazer, aquilo que você gosta de fazer e faz com muita, muita intensidade, com muita alegria, inclusive não precisaria receber para fazer o que você faz. Então, se você quiser se aproximar desse objetivo aí, hoje nós vamos liberar um vídeo, tá? um vídeo produzido pela minha equipe que tem um comentário aí de grandes nomes aí do empreendedorismo nacional, falando sobre paixão, falando sobre o momento que eles definiram o que eles gostam de fazer, a paixão deles e trabalharam, começaram a trabalhar com isso. Um abraço ao meu amigo Tadeu aí, Tadeu assistindo lá de Jequié na Bahia, um grande abraço Tadeu, qualquer comentário, qualquer interação será bem-vinda, se você quiser é, escrever aí fique à vontade e... Eu gostaria né, que você, agora, começasse a imaginar o teu mundo ideal. Perceba que eu não estou falando aí de, um, de qualquer mundo, né? eu estou falando do mundo ideal. Por que, que eu não estou falando de qualquer mundo? Porque o mundo que você tem acesso, que você é, vive, ele é um mundo tradicional, né? um mundo real. O mundo ideal é aquele mundo onde você vai estar tá fazendo tudo que lhe completa todas as coisas que é, vão te fazer bem, todas as coisas que vão somar na tua vida, que vão multiplicar. E para fazer isso, você precisa também de uma mudança mental. Né? Não é qualquer pessoa que consegue viver de acordo com as suas paixões. Existe uma, um caminho até aqui que te limitou. Né? Até os sete anos de idade você ouve cerca de 40 mil nãos, esses nãos vão deixando você mais inseguro, mais é, é, acreditando menos no teu potencial e fazendo com que você tenha dificuldade em acreditar em você mesmo. Então se esse é o teu caso, eu acredito que esse conteúdo de hoje pode te ajudar a superar isso. Não vai ser fácil, não é uma coisa que você simplesmente vira um disjuntor, e automaticamente você já está vivendo de acordo com a tua paixão, é, primeiro você precisa descobrir ela, segundo você precisa matar tuas crenças limitantes, né? aquelas crenças que te dizem que você não é capaz, que você não pode sobreviver fazendo o que você gosta, que você é, não tem direito ao sucesso, não tem direito a fazer o que você ama fazer. Então o primeiro passo é se perceber quando você está se limitando e mudar a frequência, né? Começar a dizer não, eu posso, sim, eu posso e eu vou fazer. Quando você faz isso, automaticamente você já está assumindo uma postura diferente e isso tende a mudar a tua forma de raciocínio, a ser uma pessoa mais otimista, uma pessoa mais ligada à tua paixão, mais conectada com o teu propósito. E isso leva tempo. A gente sabe disso. E o principal já aconteceu, é você saber disso, estar ciente disso e começar a se preparar para viver esse momento. E viver esse momento significa você é, começar a perceber aquelas coisas que você faz que realmente é, você se sente um privilegiado por estar fazendo você se sente é, feliz por estar fazendo. Você poderia fazer, inclusive, sem re receber qualquer ajuda financeira, monetária por isso. Você simplesmente faz porque gosta de fazer. Comece a lembrar na tua trajetória essas coisas. Né? Começa a pensar né? como é que você pode fazer diferente do que você vem fazendo. Começa a tomar nota dessas coisas, quando elas vierem à tua mente. né? Poxa, eu gosto de ir à praia, né? me faz bem estar tá, tá na praia. Anota isso. Poxa, eu adoro viajar. Quando eu viajo, né? eu renovo as energias, eu me sinto mais completo, mais feliz. Anota isso. Toma nota disso. Como é que seria a tua vida ideal? Será que você... É, isso resultaria numa casa, como é que seria essa casa? Começa a notar qual seria a tua casa ideal. Começa a notar qual seria o carro ideal. Começa a pensar qual seria a profissão ideal. Com o que você trabalharia? Né? Com que você, é, o que você faria que te daria é, uma, uma... te tornaria completo? Tem muita gente que se... É, é, transforma, se conecta com coisas é, que não não trazem qualquer tipo de completude para simplesmente agradar os outros. Eu tive um pai que se formou em medicina para agradar os pais dele. Né? Não gostava da profissão. Então ele estudou seis anos, praticou, é, acho que no máximo dez anos e logo em seguida largou a profissão. Então quer dizer como é que você pode viver né, estudar algo que você não gosta de fazer? Comece a pensar né, que talvez a vida que você vem levando aí não seja uma vida que você realmente sinta prazer, que você realmente goste de fazer o que você faz. Comece a se conectar com a tua vida ideal. Né? O que, que você está fazendo, como é que é o teu dia a dia quais são as pessoas que você gostaria de ver ao teu lado, né? quais são as pessoas que você gostaria de, no dia a dia, é, conversar, né? tratar alguma coisa a respeito do, do trabalho, da própria vida, começa a, a ver que a tua vida ela depende exclusivamente de você mesmo, a vida que você vem levando ela é reflexo das tuas decisões. E que se você tomar decisões diferentes, você pode ter uma vida diferente. Agora, quais são as decisões que você vai tomar? Né? Quais são as coisas que você vai decidir mudar a partir de hoje? Esse é o um momento seu, o um momento que você precisa pensar, que você precisa, em algum momento, dar uma olhada, né? ver é, algumas coisas na sua vida, refletir e tomar nota. Você precisa de 10 itens aí, tomados nota, quais são desses 10 itens o mais importante. Comece a enumerar os itens, dando né, 1 um para o mais importante, 10 para o menos importante. E no final dessa jornada, que é muito simples, você precisa de alguns minutos apenas para ver isso, você vai ter uma lista com os 10 itens mais importantes, aqueles que são fundamentais para tua felicidade, né, para você ter uma vida mais completa. Te conecta com esses 10 itens, pesquisa fotos desses 10 itens, coloca eles em um local onde você pode ver diariamente, pode ser a cabeceira da cama, pode ser o teu guarda-roupa, pode ser o teu... pode estar escrito no próprio celular, você pode fazer um mural de fotos, você pode colocar... Ah, no, como papel de parede do teu é, do teu computador, o importante é que você conecte com isso diariamente. E hoje, ainda hoje, eu vou lançar um vídeo, tá vou publicar um vídeo que vai te dar novos insights, é, um vídeo que é, traz alguns especialistas que nós conversamos e esses especialistas, eles estão dando dicas que podem te ajudar ainda mais a você se conectar com esse teu propósito de vida. Eu estou é, preparando um conteúdo muito interessante, esse conteúdo vai virar livro, eu já tenho a primeira versão do livro, ele está sendo escrito com muito, muito carinho e ele vai ser dedicado a você que está nessa busca aí de vida, né? você que está insatisfeito com o emprego, com o teu negócio, que está querendo mudar de vida que está, às vezes, desempregado, querendo montar um negócio, querendo é, virar a página, né? dar uma, uma remodelada na, na vida, em tudo que você está fazendo, então esse livro é dedicado a você. E eu também estou preparando conteúdo em curso, né? esse curso vai ser um curso online, onde vai reunir vários vídeos, uh, com passo a passo, com dinâmicas, onde você vai poder não só se conectar com o teu propósito, mas montar um negócio. É, ligado a esse propósito, um negócio é, que é, vai te ajudar a ganhar dinheiro e ele vai estar conectado com os tópicos aí mais recentes, as metodologias mais recentes do empreendedorismo inovador. Eu espero que você goste, tá? comenta, fala desse vídeo, compartilha com as pessoas que você conhece, né? pessoas que às vezes estão esperando aquele empurrão, aquele estalo, aquela... É, faísca ali para conectar com, com o propósito delas, tá? Essa é uma missão de vida para mim e se você puder ajudar, eu vou ficar muito grato com tudo isso. Estou vendo aqui mais alguns comentários, a Sandra dando bom dia, é, bom dia Sandra, obrigada pelo teu comentário. O Tadeu, né? Falando que do propósito, que descobriu que o propósito é muito bom. Tá falando que ele está em, em Itabuna. Uh, falando do livro né, que ele leu também o, o, o teste da paixão, muito legal Bom gente, eu agradeço muito toda a visibilidade que está tendo né, Os vídeos estão tendo em média mais de 200 pessoas é, visualizando é, Infelizmente apenas algumas comentam Eu gostaria de ouvir mais vocês Porque assim eu conheço mais vocês Posso direcionar mais o conteúdo então, se vocês tiverem algumas sugestões, interações para fazer de acordo com o que a gente tem visto, de acordo com esse conteúdo, eu ficarei feliz tá? em é, fazer com que os próximos vídeos tenham mais aderência com o que você espera. Tá bom? Agradeço. O Jefferson falando que é primo do Alfredo, né? tá assistindo aqui de Juazeiro, sempre acompanha o conteúdo. Jefferson, obrigado, bom dia aí. Tá? É um conteúdo produzido com muito carinho aí, eu espero que você comente cada vez mais né? e fale aí as suas as suas angústias, né? onde é que está a dor, é, o que, que você está esperando aí para abrir um negócio conectado com a tua paixão, se você ainda não vive isso, o que está que faltando para isso acontecer. E aí eu vou aqui durante esses dias né? falar bastante, sempre pela manhã a respeito disso. É isso gente, um abraço, eu vou encerrar agora a nossa transmissão e amanhã eu volto com mais conteúdo, beleza? Um abraço a todos vocês e até a próxima.